Depende. Se ela for a proprietária do imóvel, ela poderá fazer o empréstimo à sessão de uso para que você o utilize como comitê político durante as eleições. E aí é muito importante que você faça a avaliação quanto seria se você fosse pagar pela locação desse imóvel. E o registro deverá ser feito de acordo com o valor de mercado. Nesse caso para essa doação estimável recebida de um bem imóvel da sessão de uso durante a campanha. É importante ficar atento à documentação de amparo, que comprova que realmente a sua mãe é a proprietária do imóvel, o contrato de comodato e também fique atento ao limite de valor, nas eleições passadas, esse valor foi de até 40 mil reais. Vamos observar como serão nas próximas.